Após uma grande conferência, a Microsoft aproveitou a oportunidade para revelar ao mundo o novo Forza Horizon 5, situado no México e chegando ainda nesse ano. O jogo promete ser o maior de todos, com um mapa que mudará sazonalmente incluindo vulcões, carros conversíveis, modos de jogo que vão contra as leis da física e muito mais. Não é muito comum um canal de jogos de tiro trazer Forza para o portfólio, mas para honrar a fase de ouro do canal e também celebrar esse momento especial, eu acho que vale o vídeo. Deixa o seu like aí abaixo se você curtiu o que você for assistir, e também saiba que os vídeos aqui do canal são postados em 4K, então aumente a qualidade e aproveite. Bom galera, para quem é louco por carros como eu, certamente gosta da franquia Forza. Mesmo sendo exclusiva, a franquia Forza se tornou um dos maiores nomes de jogos de corrida de todo o mundo, ganhando diversos títulos ao passar do tempo e até movimentando grandes campeonatos pelo mundo. Era comum a gente receber jogos da série todos os anos, com um ano trazendo um novo Mortal Sport, que é a divisão de jogos de simulador mesmo da marca, e no ano seguinte um novo Horizon, que é a série mais divertida e arcade dentre as duas. Só que passou um tempo eles quebraram esse padrão, anunciando Forza Mortal Sport, que será uma repaginada completa dos jogos de simulador. E com esse jogo ainda em desenvolvimento, chegou o momento da série Horizon brilhar novamente. Forza Horizon 5 foi revelado recentemente e dessa vez iremos ao México, o que não agradou muito jogadores de cara, já que de primeiro momento pode parecer mais do mesmo, visto que o terceiro Horizon aconteceu na Austrália, que também é um lugar bem paradisíaco e tudo mais. Mas dessa vez os desenvolvedores juram que a escolha foi perfeita, visto que o México se destaca porque é um daqueles países que tem de tudo um pouco, desde montanhas repletas de neve, praias incríveis, cidades históricas, selvas, colinas terras agrícolas, cadeias de montanhas e muito mais. Por conta de toda essa diversidade, Forza Horizon 5 terá o maior mapa de todos os jogos da franquia e contará com 11 biomas diferentes, mano, é brincadeira né? Esse foi marcado para ser o mais divertido, acessível e inclusivo Horizon de todos os tempos, então promete bastante. E o famoso sistema de temporadas do Horizon 4 tá retornando. Dessa vez, cada um dos 11 biomas do novo mapa serão afetados de formas exclusivas pela mudança nas estações. O que significa que se a gente estiver jogando nas profundezas da selva durante a primavera, a gente pode esperar fortes temporais, só que durante a estação seca a gente vai poder explorar áreas que nenhuma outra estação permite. Em termos de comparação, no Reino Unido as estações padrões de primavera e inverno foram bem acentuadas, mas pelo México, se é um país que tem grandes mudanças de altitude, e obviamente ser é um país bem maior, as mudanças das estações serão bem mais bruscas. E ao contrário do último Horizon, onde o clima é universal e se estiver chovendo em um ponto, vai estar tá chovendo em todos os lugares do mapa, no México do Forza Horizon 5 a gente vai ter diferentes condições climáticas em diferentes partes do mapa, o que permite que tenhamos parte do mapa com neve no topo do vulcão do mapa, por exemplo, e se a gente continuar subindo a gente pode ter até mesmo nevascas lá em cima e enquanto tudo isso acontece na costa do mapa pode ser extremamente quente, tudo na mesma estação. Ainda vão ser quatro temporadas, a gente vai conseguir notar que mudou de estação, principalmente porque nas estações mais secas vão acontecer tempestades de areia pelo mapa e tempestades tropicais no outono por exemplo. E como já é de se imaginar, cada estação vai alterar bastante a dirigibilidade dos carros pelo mapa. E para fechar, foi confirmado que cada temporada terão efeitos de ponta, com a luz interagindo de forma única em cada uma das estações. Então você vai poder ver pedaços do cenário quando você estiver dentro de uma tempestade de areia conforme a poeira vai se movendo, da mesma forma com os locais tropicais. Vai ser muita atmosfera e névoa na cena. Realmente abusando de todo o processamento gráfico do novo Xbox e também de PCs de última geração. Que inclusive o jogo vai rodar a 4K 30fps no Xbox Series X, e em Full HD, 30 FPS no Series S. E de acordo com os devs, duas temporadas nunca mais serão iguais às anteriores, o que é bem satisfatório de se ouvir, viu? Forza Horizon 5 vai contar com um novo modo campanha, com novos personagens, expedições pelo mapa e diversas corridas para levar os nossos carros ao máximo. Inclusive, pelo México ser o maior mapa da franquia, no Horizon 5 também teremos a maior reta de todos os mapas, o que vai ser bem gratificante durante as golias da vida, né? Mas enfim, falando do principal e mais importante do jogo, até o momento 46 carros foram confirmados através dos trailers de revelação e gameplay do jogo incluindo várias novidades como a Ford Bronco 2021 e o Project One da Fórmula 1 da AMG, que deve ser o carro de capa do jogo. A Playground, por enquanto, não vai revelar a lista completa de carros, só lá para o final do ano perto do lançamento, mas levando em consideração toda a cultura mexicana, teremos carros bem diferentes assim como no Horizon 3 também. Inclusive, falando de carros, durante a revelação do jogo tem um trecho em específico que a gente pode identificar uma belíssima McLaren fechando a sua capota, o que claro, levanta a suspeita que poderemos fechar e abrir a capota dos carros conversíveis, mecânica essa que era bem popular nos testes drives da vida né. E além disso, seria muito legal ver a Playground explorando mais os lowriders também, o que é bem capaz que aconteça viu, visto que toda a parte de customização do jogo foi refeita. Agora para vocês terem ideia, vão existir mais de 100 rodas novas, centenas de novas peças visuais, body kits, opções de pinturas e milhares de itens de desempenho também. Falando em específico do Avatar, foi reformulada completamente a interface de usuário, permitindo um elenco mais diversificado de personagens selecionáveis, estilos de cabelos personalizáveis, vozes, roupas, pronomes e até mesmo a capacidade de selecionar próteses para o seu personagem. Todo mundo que gosta da franquia sabe que o Forza Horizon 4 é o atual sucesso da Playground Games. O jogo se mantém cada vez mais forte e mais ativo com o passar do tempo talvez por conta dos desafios, temporadas ou até dos eventos mesmo. Mas esse Forza Horizon 5 não chega para ser um sucessor porque o Forza Horizon 4 tá falindo ou coisa do tipo, mas sim porque eles querem realmente ter um jogo maior e mais diversificado. A ideia é que ele seja o jogo mais diversificado de todos os tempos e que principalmente ele recompense o jogador por explorar o mapa. Portanto, agora existe um mapa com muitos segredos, carros de celeiro, pichações e tudo mais. Inclusive, vai existir, olha só que massa, um sistema de desafios que recompensa você conforme você explora e descobre coisas diferentes pelo mapa. Até o próprio modo campanha vai reforçar isso, então conforme você vai explorando, você também vai progredindo na campanha. A principal novidade desse novo Horizon será o Horizon Arcade, onde vão existir desafios em mini minijogos que você pode fazer com outros jogadores de maneira super rápida e intuitiva. Durante a revelação tivemos exemplos de dois minigames, um de pontuação baseado no tanto de pinhatas que você consegue destruir pelo mapa, e um outro que se passa dentro do estádio, onde lá você terá acesso ao laboratório que você pode usar para criar seus próprios modos arcade. O laboratório de eventos está chegando com novas ferramentas que permitem você criar suas próprias corridas, modos de jogo e experiências de jogo. Lá você pode personalizar tudo, cara, literalmente tudo, até as regras fundamentais do jogo, como visto no trailer onde os carros voam, dão um flip e tudo mais. Inclusive, de modo geral, essa é a principal diferença do Horizon 4 para o 5. As possibilidades de conteúdos criados pela comunidade são muito maiores agora. Os estilos de corrida são muito mais ressaltados, desde drift até arrancada, e o que comprova isso ainda mais são os Kudos, que é uma moeda social dada aos jogadores por ações positivas, que ajudam a gente a desbloquear títulos que serão visíveis para os outros jogadores também. E também existem os drops de presente, onde podemos enviar e receber presentes da comunidade, como por exemplo, você pode pegar um dos seus carros, aplicar atualizações, fazer uma pintura especial e logo em seguida enviá-lo como um presente para outro jogador, o que quebra um pouco o leilão, mas tudo bem. O jogo estará disponível desde o seu lançamento em todas as plataformas da Microsoft, tanto no Xbox One, Series X e S, quanto no PC também. Todas as plataformas contando com crossplay e transferência de contas compartilhada e pela primeira vez, o Forza Horizon será disponibilizado tanto na Steam quanto na loja do Windows junto do seu lançamento oficial. Mas a Playground Games desmistificou a informação de que teremos mods no jogo do PC, então sem modificações externas por enquanto, não pelo menos de forma oficial. Além do mais, Forza Horizon 5 vai receber tecnologias de ponta como sempre, e por isso as tecnologias de ray tracing não vão estar disponíveis durante a gameplay, os únicos momentos em que de fato vão existir efeitos disso será no Forza Vista, que é o modo de fotos bem famoso do jogo. Lá em específico, o ray tracing será bastante importante para fornecer a melhor iluminação possível. E assim como Forza Horizon 4, o jogo continuará sendo atualizado após o seu lançamento com novos carros, eventos e com certeza uma expansão de mapa para algum país vizinho ali talvez do território mexicano. E particularmente isso me anima bastante, não é um Brasil, mas o número de variedades do México acaba representando um pouco o Brasil, vai. Vamos torcer para as customizações serem maiores, a campanha mais intuitiva e claro que os carros sejam cada vez mais velozes. Forza Horizon 5 está marcado para chegar aqui no Brasil dia 9 de novembro e já está disponível em pré-venda na Xbox Store e estará disponível também para os assinantes do Game Pass. Comenta aí abaixo se você curtiu essas novidades e se você está animado ou não para jogar o game logo. Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião a respeito.